A Midi vai ter uma bagunça <risos> aqui, velho. Demora pra descer Super Xandinho, deixa eu ver Valeu, rapaziada que tá chegando agora Pra quem não sabe <risos> o meu nome é Xandão Sou fruto de uma vontade quem divina é aí, e outro mano? melhor da terra No final dos tempos, deixa comigo o apocalipse só vai acontecer pros perdedores Masturbação ajuda, é comprovado Sim, ajuda você a ser um fracassado quem Salve é por cortesia. Por que você fala você mesmo em terceira pessoa? Porque aqui é Xandão ah, Você uh. travou Voltou Travou? Voltou. Mano, esses caras guardou algum lugar da minha jungle. Não, beleza. Ó, oh, gostei da Leona, mano. O cara vai me acompanhar aqui, ó. Trazado, Ela tá morto, velho. Que isso? Ai, nós combou o CC, velho. Ah, não é possível. Cadê ela? Ah. Que? Caralho. que? Ela voou, velho. Como assim, velho? É porque nós e... combou o CC, velho. Agora, agora eu Mas... chutei, velho. Ó, oh, é esse aqui, que é esse aqui? Qual é, qual é? O cara vai sair impune, velho? Mano, tá sem flash, esse cara tem que morrer, velho. Ah, tá nem fodendo, velho. Ele entra na moita e ele ganha speed. Ah, tá. É o Camille, é o Camille. Já matei, matei e morri. Ela, o fato é que ela... Ah, cancelaram o tempo. Ué? Ah, não, o Pyke, o Pyke. Caiu e ficou invisível. Por isso que eu dei... Ah. Mano, cadê a porra do do... Ah, eu também saí nesse campo, é my bad. Mas se não fosse essa censurar, rapaziada, eu matava os três, mano. Mutava os três e mamava os três, era muito dano. Por mim, nós só terminando aqui, vocês não falam não? Vai dar merda essa porra, mano, olha o Panther velho Isso, cara oh, Nossa, só a Brava ali, velho Nossa, é a Brava aqui, shutdownzinho. Ó, oh, eu sendo egoísta, hein, rapaz, eu pegando recurso pra mim aqui Spike tem ult, mano, gastou flash aqui, velho, feião eu, daí, né? então, mano, eu tô né? coisa juntos. Mano, vai tá tendo uma... Uma um aqui, mano. Uma gracinha. que sem R, né, mano? Ainda bem que eu beitei aquele na hora, rapaziada. O R do Pyke no mid, tá ligado? Esse, esse auto-ataque que eu dei que me matou, rapaziada. Mas acho que foi bom morrer pra. Tem flecha aqui? O que ela tem? Ai, viado. Ah, esse aqui eu tô putinha, hein, rapaziada. Esse aqui eu quero ganhar muito, mano. Mano, você tá, tem uma noção, Six, que são 15 minutos de jogo e a Leona não lutou até agora. Ela, ela tá nível 5. Cara, ela rodou o do, do jogo todo, quer dizer. Eu tô 6 níveis na frente do meu suporte. Parece noção. uma versão pirata do teu chaco, velho. Você é louco, velho. Bota pirata nisso. Ó, a gente vai ter uma bagunça aqui, velho. <risos> Ele Demora pra descer, Só cai tu por baixo, velho. Acho que eu mato todo mundo, velho. Ele vai estar tá aí. Ó, oh, agora é a lupou a ult! Ah, agora lupou, é Chama, um, dois, três... Ó, oh, aqui, hein? que aqui. Que. Tô chegando aqui, velho. É <risos> a Leona pegou dois... A Leona pegou dois níveis nessa luta, mano. Eu tinha acabado de falar que ele tava cinco, mano. Nossa, eu tenho ah... ult de novo no mid, se liga. Quer ir? Ó, oh, eu vou com você, com você. Top cai, mas se a gente cobrar os quatro, dá bom. Caralho, como é que eles têm visão minha, velho? Oh, dá pierna, né? Não consigo flashar, não consigo dar nada cara aqui. Mano, será, será que eles me viu aonde? Nossa, mano, esses caras não tem visão Ah, velho Nossa, eu usei zonas na ult do bardo também Não tinha um, uma situação pior não, mano? Se você me der um R foi bom Acho que ele vai querer roubar minha jungle, mano Eu vou tentar dar um R escuro aqui no... é, pode. Pode dei, um R, dei um R, tem um R Tá ali. Nice, mas o meu time fez aqui, a véio. boa. Também acho que ganha, mano. O Jin tá muito forte, véi. Nossa, a Camille. Nossa, a Leona Camille mano, saia. num Qzinho. Acho que se você não flash, tava um pouco melhor. Será que dá tempo, véi? Ó, oh, que aqui, é aqui velho. Ó, oh, gostei. Sola ela, please. Isso, véi. Vambora, rapaziada. Vambora, tá bom, vambora. Véio. Tamo no jogo, véi. Mano, os caras tentou, por que tentou roubar isso, hein, velho? Né? A gente vai embora, hein, se te matar a Soroka. Na atrás dela aqui. Bora, bora, faixa. Eu choque. vou aqui, vou aqui, vou aqui. Dei silence. Tá. Ah, eu saio, não saiu na anida, Se o Siren sai na anida. Aqui em cima, aqui em cima, ajuda ela Boa Acho que eu morro Nossa, velho, altera que ela te deu, Six boa, boa, boa, boa, boa Arato vai cabecear vai. Arato foi até ter 3, mano, muito bom Nossa, jogo difícil, rapaziada, você é louco, velho Cara <risos> Ó, tá todo mundo aqui que passou reto aqui, hum. vou ver se eu espero ele aqui Ó 2, 2, 4. Acertei o silence, hein, mano. Nossa, velho, o dano da lança de novo. Tá da bom de novo. O time tá muito longe. Se ele chegar, acho que. Não, não, não, velho. Vou ter que lançar a braba das brava aqui, pai. Dá o um TP. Você é a braba das braba que eu falei que ia é lançar, Vou mandar um corre. <risos> aqui. Isso cara, cara. aí, tô indo aí, tô indo aí. O é excelente, hein. Ah. Ó oh, Camille. Nossa, eu não vi não. Não viu? Nossa, não viu. Tava Nossa, telando 6. Tá né? Nossa, aqui. senhora. pegou nós 3, Matar ninguém, né, velho? Sparca GG. O Camille tá lá, né, mano? Eles param o meu B aqui infinitamente. Ai, velho. Como é que ela conseguiu dar dano, velho? Nossa, que jogão, Esse foi jo... foi... Tá bom, velho. Mas foi. Vamos, vamos. Foi bastante jogo, mas. Mas foi quase, hein, rapaziada. Papo reto. O foda era a side, né, mano? Eu acho que eu perquei em não ter matado mais essa, essa Camille na side, velho. Depois a gente marca pra brincar de novo. Vamos, vamos. Vamos marcar um dia. vai né? fazer umas 8 horinhas. Foda-se. Foda <risos>